Eu sou, eu sou aquele que os passados anos cantei na minha lira maldizente, torpezas do Brasil, disse e enganos, e bem que os descantei bastantemente, canto segunda vez na mesma lira, o mesmo assunto em plecto diferente. O que pode servir Calar quem cala Nunca se há de Falar o que se sente Sempre se há de se sentir o que se fala A ignorância Dos homens Destas eras Sisudos se faz ser uns Outros prudentes Que a nudez canoniza Destas feras abões ah, Por não poder Ser insolentes, outros acomedidos ah, e medrosos, não mordem outros, não por não ter dentes. Quantos a telhados têm vidrosos e deixam de atirar sua pedrada de sua mesma telha, receosos? Uma só natureza nos foi dada. Não criou Deus, os naturais diversos Não só um Adão criou, e esse de nada Somos todos ruins, todos perversos Só nos distinguir o vício de... disso, de... com de... de... de... comensais, outros adversos Quem maior a tiver do que eu ter pude Esse só me censure, esse me note e se os mais E haja saúde E haja saúde E haja Saúde E haja Saúde E haja... Saúde É isso haja...